O ser humano tem um poder incrível ele faz acontecer o melhor o pior e o mais ou menos também e muitas vezes ele faz acontecer o pior sem nem se dar conta disso muita na maioria das vezes ele não se dá conta de que é ele que está fazendo é muito comum nós culparmos o outro, culparmos a vida, culparmos as situações, as circunstâncias e não assumirmos a responsabilidade pelos resultados nas nossas vidas. Assumir a responsabilidade é buscar uma maneira de responder com habilidade diante dos desafios da vida, diante dos problemas que surgem nas nossas vidas. No entanto, nós fomos treinados no modelo mental de reclamação justificativa para de alguma maneira nos sentirmos coerentes, nos sentirmos seguros com a mediocridade. O que é a mediocridade? Tem a ver com a média, aquela médiazinha, né? Não tá muito ruim, muito ruim, mas também não tá muito bom. Tá, de vez em quando tá bom, de vez em quando tá ruim, aquela mediazinha. A gente pode sonhar com mais, a gente pode querer mais, a gente pode fazer mais, a gente pode se empenhar. Só que se bobear, você cai no, no transe coletivo, você cai no efeito manada da, me, da, da mediocridade, do que é normal. Não, mas é sempre assim, não tem problema. Tá ruim, mas tá bom, tá bom, mas tá ruim. E vamos levando naquele empreguinho que você não gosta, mas você tá lá, que é mais ou menos, mas você tá lá. Aquele relacionamentozinho mais ou menos, mas você tá lá, né? Aquela saúde torta, aquela barriga grande, aquela compulsãozinha não resolvida e você tá lá, né? Aquele problema financeiro e você tá lá, aquela falta de amor e você tá lá. Parece que é assim a vida. E muitas vezes reclamando, né? Ah, mas sabe, o problema é o meu chefe. Ah, mas o problema é a falta de tempo, sabe? Se eu tivesse mais tempo, quem sabe eu poderia evoluir, quem sabe eu poderia me dedicar mais ao meu crescimento, quem sabe eu poderia fazer esse curso aí, eu poderia fazer né, a, a, a, aquele projeto que eu quero realizar, eu poderia, quem sabe, a falta de tempo, ah não, mas não sabe o que, que é, o problema é o, é o fato de eu ter filhos, se eu não tivesse filhos, talvez eu sabe, pudesse me dedicar, pudesse. ah mas o problema é a falta de dinheiro, não é como eu me organizo com dinheiro. O problema é a falta de dinheiro, parece que é uma coisa externa né? a pessoa, não é ela. O problema, sabe o que é? Né? É a situação econômica do país, né? é a crise. A, sabe o que é o problema? É o governo. Oh, o problema é, são os astros, é, é o meu signo. O problema é o meu signo, eu fui nascer nesse signo maldito. Ah, mas é, O problema é Deus, é a falta de sorte, a causa está fora. Ou seja, você se exime da responsabilidade, você se coloca como vítima da situação. Toda vez que você pensa, sente, fala, vibra, algo assim... Você está se colocando num dos lados da equação fundamental da vida. A equação de causa e efeito. Em qual dos lados você está se colocando? No lado efeito. Você está dizendo a causa está fora. Você está se colocando no lado efeito da vida. Você está dizendo eu sou efeito. Toda vez que você pensa, sente algo assim... Você desrespeita a grandeza do ser humano em você. E aí, você perde contato com o poder criativo, fenomenal, gigantesco que existe em você. Você é a obra. Você é o universo autoconsciente. não é? O universo se transforma em... em planeta, o planeta se transforma em vida, a vida evolui e chega no ser humano que tem consciência de si mesmo e que cria realidades e que transforma a vida, transforma o mundo.